O meu nome é Paulo, da Leroy Merlin, uh, pertence à secção de ferragens e vamos viver um momento eu faço com a marca da casa. Vamos aprender a substituir um puxador de porta. Para substituir um puxador de porta uh, é necessário medir o diâmetro do espelho do puxador, do puxador antigo porque normalmente quando os puxadores estão montados durante muito tempo numa porta ao retirar a, a marca fica, fica no, na porta. Então é necessário Caso a porta não seja reparada, é necessário tapar essa marca com o novo puxador. Depois da escolha do puxador, vamos então proceder à substituição. Vamos retirar o espelho. Escolher a chave correta. Muitas vezes moemos os parafusos porque não usamos a chave correta. E podemos também escolher entre os, os vários acabamentos de puxadores que temos. Normalmente existem três, três acabamentos de puxadores, o inox, o bronze e o latão. Isso tem um pouco a ver com o gosto da pessoa e também com a decoração geral da casa devemos sempre escolher também as dobradiças da porta do mesmo acabamento do puxador após retirar o puxador antigo vamos então substituir pelo novo puxador Desta vez escolhemos um, um puxador inox escovado para dar um ar novo à porta, para ficar com, com um ar mais fresco. Este modelo que eu estou a montar é o modelo Rosetta, em que o puxador e o espelho são duas peças independentes. Muitas vezes é mais fácil de substituir devido à distância. Podemos escolher. Também existe o modelo placa, que é quando tem um espelho completo. Isso é sempre uma questão de gosto. Pode sempre fazer a substituição, tanto por um modelo como por outro. Apertar bem os parafusos. E enroscar... A última peça. E pronto, temos o puxador trocado. Obrigado.